E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V em Los Santos Bom, passei aqui pra comprar um remedinho né, remedinho orgânico E seguinte, hoje eu não vou ficar em casa, hoje eu vou dormir no escritório da empresa Caraca Que isso, cara Meu Deus, tá tremendo Que isso, tá tremendo, cara Um terremoto Meu Deus Que hora que é Galera, o que, que tá acontecendo, cara Meu Deus o... o prédio vai cair, cara Que isso Meu Deus do céu Que isso que isso, cara? Que isso? Caramba! Eu tenho que sair daqui, cara, esse prédio vai cair. Caraca, galera, tá tremendo muito, mano. Tá tremendo muito, tá tremendo muito. Meu Deus, olha... Que isso, cara? Que isso, que isso, que isso Caraca, não vai parar, não vai parar Agora eu não sei o que fazer, cara Não sei se eu saio daqui Galera, uma explosão Que isso O que que tá acontecendo Meu Deus, um prédio caiu, cara Olha os meteoros Que isso, cara? Meu Deus do céu, galera Caraca, eu preciso sair daqui, cara Esse prédio vai cair também Olha lá a situação, cara O prédio caiu, galera Tá caindo muito o meteoro, mano Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos pegar o carro, embora meu Deus, a luz apagou, cara, tá sem luz Galera, eu cheguei na garagem, olha a situação dos meus carros, cara O que, que tá acontecendo? Parou de... parou de tremer, parou de ter terremoto Caraca, maluco, como é que eu vou sair daqui, velho? Meu Deus do céu Caraca, olha isso Nossa Caraca, bati nenhum, bati nenhum. Sai, sai, sai, sai, sai. Se pegar no meu carro já era. Não, não. Meu Deus, não consigo nem andar. Pera, pera, pera, pera. Caraca, a situação do carro. Sai, sai, sai, sai. Meu Deus, olha como é que ficou meu carro, cara. Sai, sai, sai, sai, sai. Caraca, como é que eu vou sair é da cidade assim, mano? Meu Deus, sai, sai, sai. sai. Nossa, pegou fogo no carro. Sai, sai, sai, sai, sai Caraca, não deu nem pra andar de carro, velho Caraca, o que, que tá acontecendo? Meu Deus, olha a destruição, cara Da cidade Vou ter que pegar a arma aqui Vou ter que roubar algum carro, cara Não tem jeito Meu Deus, meu carro rápido, cara. Como é que eu vou sair daqui assim? Caraca, eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Vai ser esse carro aqui mesmo. Galera, a situação, cara. Olha a situação. Meu Deus, olha a destruição dos carros, cara. Ah, vai dar tudo certo Nossa, tá caindo muito perto de mim, cara Meu Deus, será que eu vou conseguir sobreviver? Não sei nem pra onde ir, cara Caraca, não bate, não bate o carro Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Tá tremendo muito ainda, cara Tô tremendo muito Caraca, um avião bateu, galera. Vocês viram? Meu Deus do céu. vi um avião batendo no prédio, cara. Que isso, mano. Que isso. Realmente eles estavam certos, cara. Eu vou trocar esse carro. Eu vou trocar esse carro. Vou trocar esse carro. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Eu tô perdido. Eu preciso sair daqui, cara. Eu preciso sair daqui. Meu Deus do céu. Eu preciso sair daqui. Caraca, aqui tá. Meu Deus, a cidade tá tudo destruída no meio, cara. Não, eu vou morrer. Não tem jeito. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Sai, sai, sai, sai, sai, sai Que isso, cara? Ah, mais um carro destruído Caraca, mano, eu tive que pular do carro E o tsunami O terremoto causou um tsunami Na cidade, mano Meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Olha a situação das pessoas, cara Meu Deus, as ondas estão gigantes Como é que eu vou sair daqui, cara? Caraca, como é que eu vou sair daqui? Nada, nada, nada, nada Nada, nada, nada Ainda tá caindo Nossa, olha o tamanho das ondas Meu Deus, ainda tá caindo Tá caindo Meteoro, cara Galera, acho que é o fim É o fim, é o fim, cara Meu Deus, quase pegou em mim nada nada sai daí cara sai daí o carro mano isso cara sai sai sai, sai. tô nadando numa onda gigantesca como olha só o sinaleira não sei cara não sei se você sair vivo daqui mano cara não dando nem tempo de raciocinar cara as ondas veio com tudo o carro já tinha levado uma, uma parte do meteoro pegou no carro Destruiu o carro Olha o tamanho das ondas, galera Meu Deus, meu Deus Tô saindo, tô saindo Nossa, galera, que isso, cara Que isso, que isso Eu Preciso sair daqui, mano Eu não sei até onde Que esses meteoros estão pegando Sai, sai, sai, sai ah, Los Santos toda destruída, Los Santos toda destruída Caraca Olha onde tá subindo a água, mano, os carros Galera, a coisa tá feia, cara. Tá? Caraca, moleque Olha isso, olha isso Meu Deus, meu Deus Ah, não tem nenhum barco aqui pra mim sair, cara Eu tenho que ir nadando eu Tenho que ir nadando, eu tenho que ir nadando Chovendo muito, cara. Tá chovendo muito. Caraca. Olha onde passou. Uf. Tem hora que eu vou ter que mergulhar aqui, cara. Senão o meteoro vai me acertar. Olha as pessoas, cara. Caraca, galera. O fim do mundo, mano. Eu não acredito. Eu tô tentando chorar, mas não consigo. Porque eu sou um péssimo ator. Cara. <risos> Chave aqui não chave. Vai dar tudo certo. Por baixo é melhor. Por baixo é melhor. Por baixo é melhor. Caraca, moleque. Que isso, cara. Eu tô sem fôlego. Deixa eu subir. Eu tô sem fôlego. Boa, recuperei, recuperei. Vou descer de novo. Vai, vai, desce, desce. Mano. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu só preciso sair daqui, cara. Olha as pessoas tentando se salvar, cara. Meu Deus do céu. Que isso, cara? Meu Deus. Eu não sei como é que eu não morri ainda. Eu não sei como é que eu não morri ainda. Vai, Franklin, vai, Franklin. Que sou eu, na verdade. pegar vamos pegar ar. Galera, eu não sei nem pra onde eu tô indo, cara. Provavelmente a parte alta da cidade. E o tsunami não, não, não vai chegar, cara. Eu tô tentando ir pra lá. Só que eu não consigo chegar, cara. Caraca, moleque. Meu Deus, o caminhão. Nossa, quase me acertou. Quase me acertou, quase me acertou. Vou sair dessa, galera. Vou sair dessa. Não vou... Eu consegui sobre que isso, cara. O que, que tá acontecendo? Eu consegui sobreviver. Eu não tô vendo nada. Eu consegui sobreviver o fim do mundo de 2000. Eu vou conseguir sobreviver o fim do mundo de 2017, cara. Eu não consigo sair desse meio, cara. Eu não consigo. Tá explodindo muito, cara. Aqui, aqui, aqui, aqui. Acho que vai. Agora vai. Aqui, eu preciso subir aqui. Eu preciso subir aqui. Eu preciso subir aqui. Olha o tamanho das pedras. A água tá... Vai, vai, vai, vai. Conseguimos. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não. Caraca. Caraca. Permanece em cima. Boa, boa, boa. Nossa, Ai, irmão. Sai. Corre. Corre. Olha. Nossa, pedrada. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai Não, foi atropelado O cara tá andando debaixo d'água Como assim, cara? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Meu Deus Que tensão, que tensão, que tensão Que isso, galera Aqui a água não pega Meu Deus, vamos, vamos encarnar o Ronaldinho aqui E dibrar essas, essas pedras Esses meteoros Falta o de bombeiro, cara Cara, eu preciso roubar algum carro aqui. Sai daí, sai daí. Mano, acho que não vai dar nem tempo de pegar. Olha o carro que eu vou pegar. Sai daí, sai daí, Barcelona. Deu certo, deu certo. Bora! Nossa! Sai! Sai! Eu não consigo progredir! Sai, sai, sai, sai! Boa, boa! Ufa, não Vai, carro, anda Anda, anda, anda Anda Anda Nossa O Dane-se Dane-se Dane -se. Seguinte, galera Eu preciso ir pra bunker eu preciso ir para bunker Ótimo, oh, aqui, aqui ninguém pega aqui. Essa ponte pode cair, mano. Aí aí vou pegar aquele carro. Eu vou pro bunker, eu vou pro bunker. Sai, sai, sai, sai. Aqui as pedras não me não me atingem, as pedras não me atingem. Meu Deus. Meu Deus. É muito impacto, cara. É o terremoto, o terremoto não deixa o carro andar. Vai, vai, vai, vai, agora vai. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Aí, foi. Conseguimos, conseguimos. Ui, caramba, não, eu não consigo subir aqui. Não consigo sair daqui. Ali é a pista, ali é a pista. Caraca, a gente já conseguiu vencer o Tsunami. Tem uma bunker ali embaixo, mano. Olha a situação do carro. Yubius caiu muito na minha frente. Galera, consegui chegar no local aqui. Eu vou esperar essa tempestade passar. Será que o Franklin vai sobreviver ao fim do mundo? Bom, posso ser que vocês vejam no próximo vídeo, se vocês quiserem bastante. E é isso aí, olha o avião caindo, cara. Eu vou ficando por aqui, até o momento eu estou vivo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, o fim do mundo aconteceu no dia 23 de setembro, em Los Santos. Eu não sei como é que tá o mundo. Eu vou ficando por aqui, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima e fui!